O SBT já exibiu diversas séries em sua programação, como Um Maluco no Pedaço, Diários de um Vampiro, A Garota do Blog e muito mais. Muito antes das séries ficarem disponibilizadas em plataformas como a Netflix, a TV aberta foi a porta de entrada de muitos fãs para o mundo das séries, e o SBT era um prato cheio com uma vasta lista de séries de sucesso. Mas você sabia que algumas séries foram anunciadas pelo SBT e nunca foram exibidas? Vamos conferir quais são elas. A série conta a história das consequências de uma invasão alienígena, que não só neutraliza a grade de energia e tecnologia do mundo, mas também destrói os militares de todos os países do mundo em um curto espaço de tempo. É mencionado que mais de 90% da população humana é morta dentro de poucos dias. Os objetivos alienígenas não são bem conhecidos pelos humanos, embora eles capturem crianças e adolescentes, colocando um tipo de isoesqueleto biotecnológico em suas colunas vertebrais, para que realizem trabalho escravo e, depois de algum tempo, se tornem um deles. A série seria uma novidade para a programação do SBT, mas nunca foi exibida. O SBT ao exibir grandes séries facilitava a vida de muitos seriadores que não tinham televisão a cabo em casa. E em 2013 os seriadores ficaram na expectativa de um grande sucesso. A série conta sua história focando no trono de ferro dos sete reinos e segue um enredo de alianças e conflitos entre as famílias nobres dinásticas, seja competindo para reivindicar o trono ou lutando por sua independência. A série conta a história de uma médica nova-iorquina recém-formada que acha que já tem seu futuro todo planejado. Depois de se formar em primeiro lugar na faculdade de medicina, ela pretende seguir os passos do pai e se tornar uma cirurgiã cardíaca. Mas quando seus sonhos desmoronam, ela decide aceitar a oferta de um estranho para trabalhar com ele em sua pequena clínica em Alabama. Mesmo com os direitos, o SBT chegou a anunciar a série, mas nunca chegou a exibi-la. O diário de Keori também foi anunciado em 2014 numa chamada de novidades. O seriado conta a história da jovem Keori. Os dilemas, segredos, traições e relacionamentos que os jovens vivem na adolescência são temas constantemente abordados na série, que é ambientada nos anos 80. O amor da protagonista pela cidade de Nova York é o tema central da trama que mostra que Ori tem do que se decidir entre o emprego dos seus sonhos em uma famosa revista de moda ou uma vida simples de garota do interior que seguirá os mesmos passos do pai. E aí? Gostaria de ver alguma dessas séries no SBT? Me conte nos comentários. E deixe sugestões de temas para próximos vídeos. Não esqueça de curtir esse vídeo. Por hoje é só. Nos vemos em breve.